Pô, o Fuinvi acho que é interessante, velho. Mas será que tem cinco campeões? Invi, Chaco, Yumi, Twitch e Askichan. Eu acho da hora, puxou também, pô. Graham e Puxão, da hora. velho, puxão é massa, puxou, puxou, é mau. É eu quero jogar de Blitz, eu quero jogar de Blitz. Eu quero jogar de, eu vou, vou de trash, eu vou de Trash, eu vou de Trash e Bot, mano. Vou de Bot, vou de é Nós comba a lanterna, é tá puxa. ligado? Caralho, galera, ligado. nós tá mesmo. fudido. Ele é chinês, ele é chinês, ele é chinês. Deixa o Dudu clinar ali que ele brota. O que é o Upo aqui, velho? O que? Será? Boa é, pergunta, Dudu. É, é, é o que ou o E, mano? Acho que é o quê? O que pra você limpar jungle, pô? Se quiser ver, Dudu, eu te recomendo o aplicativo SemPai.gg. Vai estar tá te ajudando a usufruir um pouquinho Mega, melhor dos counters da família. Pega, pega, pega, e... pega. Ah, é o C, mas ele tá sem flash. Relaxa, relaxa, ah, relaxa. Ô, oh, tem TP aqui, cara, cara, galera. Cara, tem TP aqui, galera. Eu pego. Cobra, cobra, cobra. Não matou o Lux? Opa, abre, abre, abre, tá teu... Eu cobro, eu cobra, não. Tive que flashar. Eu viro, Dudu. Eu viro, Dudu. Mano, esse Viega é do time deles? Boa! Tá, beleza, eu só vi a cabeça. Tá, galera. Não tem nada como fazer não, só contra só essa cara aqui não. Aqui, não. Ai, ai, Mais ai, uma tentativa, Mailinho. <risos> ah! Sabia que na Season 2 eu fazia, legitimamente, Blitzcrank e botlane? Sabe? Eu já fiz, Blitz eu dois. já fiz, pô. Season 2, não, 3. Mas eu não, não soube, AD Carry. Blitzcrank, Blitz, tipo, AD Carry com force, segundos. Mano, esse, se eu que falar, eu acho que a galera não vai acreditar, mano. O Di, e a rapaziada é do chat, mano. Eu já fui um pouco monotrash ADC, mano, que fazia aquela static. Ai, eu, eu não contava. Waldo Dudu, do... rebocou? Rebocou? Hum. Caralho, Marinho! Meu Deus! Eu tô... É. Não tô só segurando os meninos. Ó, eu gravei aqui, ó. Tem lanterna. Tô vendo, tô vendo. Tem lanterna. Da... Hum. Hum. This, this... Ai, incrível. Se eu tivesse sex-tech, eu tancava pra vocês chegar. Quer dar e vai, Marinho. Gastou o bagulho, vem. Relaxa, é vamos na compra, uh -huh. Na comp a gente vai brilhado. Dudu. Você viu que eu puxei e ela bateu na tua caixa, né? Na ah, uh -huh. a gente. Ah, Wesley. Ah, por isso que deu William muito bom. Ah, Mono Yas. Ah, corrigiu, Jorge é Ó, oh, ela tá aí, eu vou aí, oh, eu vou eu, eu, eu vou guibar o ir, vou guibar o ir. Pera aí que quando eu, eu der bem eu faço, eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Dá eu, dá eu tenho. DB? Tô indo. Time! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Oh, pega, pega aqui, ó. Puxa! Boa! Tô indo, tô indo, tô indo, Vazou, vazou, vazou, Eu vou dar pra uma melhor, hein. Boa, Dudu. Ah, ele pegou eu. Tô aqui, ah, tô, aqui, pai, tô, aqui, tô aqui, tô aqui, aqui tô aqui, tô aqui! Vai, vale. Nil! Salve aí, pai! Tirei do C! Salva, salva, salva! Caralho, salvamos legal, velho! Eu acho que meu flash adiantou pra bugar a mente dela. Salve Se pro Prometheus. Mas... Traz, Traz pra cá! Nice, mas... família, Nice. Mas... Salve pro Prometheus hoje, Tirantes. Tá salvo, papai! Obrigado pelo seu donate, tá filho. velho. Ah, os cara vai até de NiB ali bobear. Que isso, Malinho? Que, tá fazendo, que é isso, Malin? Esse barulho do filho? <risos> que é isso? Aqui não, Malin. Aqui não, pelo amor de Deus, velho. O que, que é isso aí, mano? Ai, meu Deus! Vem, galera! Mata bora, cara. Dudu! Eu morro, mas foda-se! Caralho, mano. Ai, Nossa, vai, eu, vai, não, vai, eu, vai, eu vai, não tô vai. puro, não, mano. Que esses bugreb. bora, bora, bora, bora. Com o time dá pra dar Com o time dá pra dar Não tem ult, não eu tem ult. Parado, parado, Dudu! Ah! Não não, não, não, não, não, desse ele matar tá mundo Relaxa, relaxa, relaxa, relaxa. Se ele der o quezinho, fodeu. Ah, mata! Mata! Meu Deus! Ah, Deus. Deus. ah o cara Caramba. não morre nunca, mano. Não, meu flash foi mó bom, mano. Quem Mas... que vai matar esse cara, mano? Mas pra, pra matar o Dario, vocês precisam de mim e do, e do Jimmy, tá ligado? Eu peguei esse cara, joga ah, no turno, joga no turno, joga no Ah, é, fui digitar pro menino ali. Pegou, Dudu! Peguei ah! Nossa. Nossa, nós bugou ele! <risos> boa, boa, boa, boa! Já, ah! usa tudo, usa tudo, usa tudo, usa tudo! Tô bem, tô bem, tô bem. Peguei. Pegou, combo, combo, combo, combo. É. Dá um aí, aí. E aí! Mata, pelo amor de Deus! Mata, galera! Lanterna! Vai, vai, vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, sai top, eu tô chegando, eu tô chegando! Bora, Faleiros, bora, bora Faleiros, Pemas, Pemas, vira, vira, dá um o teu! Alto ataque, alto ataque, alto ataque, pai. Ataque, ó, ó peguei o Nice, o Maile matou, um, ele ele matou ele um, matou um. um Maíli, eu tanco, eu tanco. Lanterna, pai, lanterna! Lanterna, lanterna, lanterna! Nice, Shieldzinho! <risos> Rapaziada, rapaziada, eu teria chego mais cedo, mas meu boneco toma slow da própria skill dele. Oh, isso aí, isso é, <risos> é esculacho, né, mano? Nada dá a vida, velho. quatro, quatro, quatro, Ele já ri, tô porra, Eu vou fazer, mano, tô aqui, o cara é né? bom. <risos> <risos> <Na, risos> Por mim, nós é só grupo agora, viu? Nossa, a voz embora. Beleza. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Valeu, Luan Beleza. Oliveira, Obrigadão pelo uma seu primezão que a gente seja bem-vindo, papai. Eu vou, deixar vou, eu eu vou, eu vou, eu vou, eu eu Deu sim, ô cabelo tá bem mais barato, pai eu tenho Vai, lanterna, eu não. tenho lanterna. Nice, nice, nice. Lanterna, lanterna, lanterna. Ah, nice, nice. Tá de nice, boa, tá de boa, tá de boa. Deu bom de deu não, boa. De boa. Olha o Pevary lá, não. galera, quietinho. <risos> Isso, <risos> o Pevary está se divertindo ali. Eu vou levar essa torre aqui, quer não, <risos> Mani? Cara, vamos, vamos, vamos. Fica esperto com a lanterna depois. É até na habilidade. Que build que faz o para pro que agora é... limiar? Pior que é isso, é mato, sacanagem, mano. Um. isso é sacanagem, eu mano. Não, Se eu tiver R é. e Ignite, sim. Nossa, Marilda. Caralho. Tá, sai do range. Foi quero... Botei lanterna, Dudu, só que você tá sem negócio, né? Eu nossa, nossa, nossa. pegou, eu morri. pegou. Tem ult? Não, não tem ult. fica em cima, só Tô em cima de de do bagulho, tô em cima do bagulho. pelo amor de Deus. Ah, mas. Fodeu, velho. Na luta isso aqui Gente, nem se quiser ruim, é muito. Ruim, valeu, valeu. Seu pra me ajudar, rapaziada. duvido. <risos> ah. Valeu. Dá um Bzinho aqui. Corre, corre, velho. É Meu véio. Deus do céu, velho. Um ah, V5 é. nele, sem dó, sem dó, sem dó. Nossa, Ô, o Zaire é uma boa, aqui. hein? Heimer também. Calma, calma, Tem uma, com nele. Pega essa calha. Peguei. É isso, pega ela, pega ela, nice. Tá morto, tá morto, tá morto. Roubei. Beleza, beleza. Tem dragão pra nós aqui. que joga a lanterna lá na frente. Tá Ô, Vem, vem, vem, TP, TP, TP, TP, TP, usa tudo. Ai, vou pegar vou pegar vou pegar Ih, não pega não, eu pego. Se você pegar, eu pego. Se você pega, eu pego. Se liga no meu grab, se liga no meu grab. Eu vou dar B agora, hein, rapaz. Tá bom, isso aqui demais. Eu tô longe, tô longe. Vem, vai, Pra cá, lanterna, lanterna, pai. Dá um Boa! Uff! Peguei chuteco! Ó, tem um cara aqui, ó! Ó, oh, o top, hein! Ele tá aqui, ó. Nossa, olha hum, o dano tá que ele me deu, velho! Tá bom véio. isso, hein! Grabe, ah, grabe, grabe, grabe. Tá chegando! Grabei, grabei, grabei! Salva eu, salva eu, salva eu! Nice! Tem, tem top! Larão? Será que dá pra dar galera! Tá bot, na tá bot, bot, só não que... sei se é é eu vou fazer. Bom, dá nos botes, dá nos botes, dá nos bots. Vamos, vamos, vamos, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. Quem que vai dar dano nesse balanço só de? Não sei, velho. dá mais descoder. É você. Tava uma luta aqui, hein? O <risos> oh, meu eu marido tá doente, moleque. Vocês querem realmente tentar fazer isso aqui? Só faz, Edu. Acho que nem pensa, só faz, velho. Mano, vocês querem, tipo assim, real assim, só faz. joga a lá na frente. Calma, calma, não, Jimmy, tem que ter tá, tá, tá, tá, tá, tá. É o céu dano, Jimmy, o céu dano, Jimmy. Eu sou o dano? O céu dano, paizão. É, você é o dano, Jimmy. Vai fazendo, faz, Maelie. faz, Maelie. até o final, até o final, foda-se. Até o Maelie. final, galera, faz até o final. Termina termina, termina, termina, tá, eu, termina, termina. Ô, termina rápido Ajuda! Galera! Boa! Meu Deus, eu tô vivo! Porra! Porra, porra, Pega lá no velho! Vai lá pro top, cara! Eu acho que já vai ter que ficar flipar o vai te dar TP na briga! Não, não, não, mas fica eu paia, Ale Blank, fica paia, mano! Vai na passiva, tá ligado? Mata, mata, mata! Boa, boa, boa! Vamos, vamos, vamos, time! Vamos, time! Ó Oh, o Gamezinho! Vai, vai, vai, vai, vai! O Kyle tá bot, hein, eu seguro ela! Tá morto, na minha tela tá morto! É um outro ataque é um ataque Eu mato esse também, aqui também! Limpando mid. Boa oh, família! Ó oh, é oh, o grabizinho! Aqui, oh. aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, Lanterna, lanterna, tá time, lanterna, time! Que que é isso, isso Milo? Ó, oh, o Dragon limpou, te tem que dar B, tem que dar B, tem que dar B, tem que dar B. Vai lá, vai lá, nós espera. Será que a gente não faz isso não? Ou não, não acho isso. A gente espera o Dragon, velho. Caralho, velho, safado ele. A gente espera o Dragon, a gente espera o Dragon, velho. Galera, se liga. Eu de staff na base, rapaz, com essa wave. Ó, oh, gravei aqui, quem quiser. Já peguei, vir? já peguei, já peguei, Ai, já peguei, já peguei. Não, recua aí, recua aí, Marquinhos. Foi, tá muito Ele ruim pra pra mim. mim. Aqui foi, vem. Saiu, saiu. Tava, vamos dar B, velho. Tá, tamo junto, papai. Valeu pelo seu 5 Tá, calma, calma, aí também. Ó, oh, gravei, oh, gravei. Time, batei, time, time, time, time. Acho que eu trolei. Calma, calma. Eu tô no ferro. Eu dei grátis nele, eu dei nas nele. Galera, ele quer eu. Ih, joga esse Pedrinho, Uai, mais uma 10, vez pelos seus 5 meses com 10, a gente, vai papai. É, dudu, caitando dudu, vai caitando isso, a gente viu, volta, viu, a, gente viu, volta, viu, volta viu, a gente luta, fudeu, a gente luta. Fodeu, fodeu, fodeu, fodeu, fodeu. Mata ele, mata ele, fodeu. Valeu, King Anderson, pelo seu visão de presente com a gente. Olha a base deles, olha a base deles. Obrigadão pelo apoio, papai. Boa, boa, Matou. Nice, Dudu. mano. É GG esse parque. Caralho. Nice. Caralho, mano. É GG, na real, velho. É GG, é GG, mano, é GG. Eles vão nascer, mas que eu que é acho que, que, que, é que, é que o Marlin assim. grava, pô. Morreu. Ó, morreu. peguei. Ah, cara. Pega peguei, peguei, peguei, o peguei. Nexus aí, família. Foca o Nexus, pelo amor de deus. Nex, Nossa. Fudeu, fudeu. Fudeu, ele vai, dá vai, muito dano. Vai, bate, Nexus, bate. Nexus. Bate. Nexus. Vai batendo, vai batendo. Bate, bate, bate, seriedade, seriedade, Jimmy. Seriedade, Jimmy. Vai Jimmy, seriedade, seriedade. Tá. É, isso, ah, é, parece a bênção. Boa, pô! Caralho, uh, mano. Caramba, foi ah, é difícil, difícil mano. mano. É sobre isso, amigo, é sobre caraca. isso. Caraca. Caraca.